O Trabalho em Revista está de volta e o nosso programa continua a falar sobre a importância do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar com o um entrevistado Daniel Nardim, que é mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília. Daniel, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao trabalho em revista. Obrigado, um prazer estar aqui em Mato Grosso para participar de um congresso e estar aqui com vocês para bater um pouquinho de papo. Né? Agora, a questão do relacionamento interpessoal, Daniel, virou uma regra nas empresas, principalmente na hora de contratar, por quê? Exatamente, uh, eu acho que hoje a gente vive um momento em que a qualidade técnica ela é fundamental, a qualificação profissional, né, com cursos, com uh, quem tem uma graduação, tem mestrado, tem doutorado. Mas na hora em que a pessoa começa a trabalhar, a exercer a sua função, a relação entre o pessoal é fundamental. E o que, que é isso? É o... Não, é a def... Não é o corporativismo, é mais o coleguismo, é o espírito de equipe. Então hoje cada vez mais as funções elas estão sendo compartilhadas. Cada vez mais as empresas, a gestão pública, a gestão privada, seja qual for o setor, está exigindo mais um trabalho de integração. E esse trabalho de integração ele só é possível se cada um se ver, se perceber, precisando também do outro para executar uma tarefa melhor. E isso só é possível se a pessoa tiver um relacionamento entre pessoal bom, satisfatório. Então acho que tudo que as empresas estão trabalhando muito, cada vez mais, e volto a dizer, não só a empresa, acho que todos os espaços que você tem trabalho, é para buscar um ambiente de trabalho positivo, um clima onde o funcionário se sinta feliz, se sinta bem. Cada vez mais, como você tem muita oportunidade né, em diferentes áreas, e você tem também muita chance de, de emprego autônomo, de buscar uma iniciativa própria, as pessoas também não estão só buscando a remuneração, elas também estão buscando um pouco mais de um ambiente positivo, um ambiente onde ela possa exercer as funções, onde ela não vá, como diz, de costas, né? Ela vá caminhando sem vontade para o trabalho. E nesse sentido, a relação interpessoal é absolutamente fundamental. E isso é exigido cada vez mais, não só do funcionário, mas também do gestor de equipe. É muito claro assim que um diretor, ao escolher um gerente, mais do que capacidade técnica, ele tem que ter capacidade de gestão de equipe. E a gestão de equipe hoje, ela é muito mais voltada a ter equipe na mão, por valorizar a individualidade de cada um, a potencialidade de cada um, a capacidade de cada um, do que aquele que exerce a sua autoridade através do medo, através da pressão, através da bronca. A gente vive um momento em que a questão de assédio moral, é muito discutido, é, em que cada vez você tem que tomar muito cuidado com o que se diz, com o que se fala, com o que se faz e isso é bom, só que isso acaba depurando cada vez mais a, a qualidade técnica, a, o corpo técnico das empresas para exigir um gestor que ele não só tenha conhecimento técnico, que ele saiba se precisar colocar a mão na massa, mas que principalmente ele saiba ouvir a sua equipe e sabe extrair dela o melhor e quem não consegue ouvir ele não é capaz de ser um bom gestor, né? Um profissional trabalha num ambiente harmonioso de trabalho. Ele é mais confiante, traz mais resultado para a empresa? Acho que sem dúvida. Uh, nós temos, citando como exemplo, eu trabalho hoje na Secretaria de Comunicação do governo do Pará e a gente tem muita liberdade de criação, né? Oferecida pelo gestor lá no estado, pelo governador, e que permite a gente executar algumas coisas que geralmente numa Secretaria de Comunicação você não faz. Só para citar um exemplo para quem está nos assistindo, geralmente uma escrita de comunicação ela é confundida com assessoria de comunicação de um governo de um governante. No nosso caso, felizmente, a gente consegue ir um pouquinho além e pensar em outros produtos, outras tarefas, em comunicação. E nesse sentido, a gente também conseguiu, dentro da nossa equipe, você tem os diretores, mas a gente ouve desde o redator, que é a pessoa que escreve um texto, desde o editor que corrige esse texto, do cinegrafista, que, que é quem tem o olhar da imagem melhor, até a pessoa que é a diretora daquele conteúdo. Então, as diversas pontas de um mesmo sistema, elas têm voz. Elas podem exercer a opinião delas. E isso ajuda muito no resultado final. Eu acho que se isso for colocado para quem está assistindo a gente, que é dono de uma empresa, dono de um pequeno negócio, ou de uma mega empresa, uh, ele tem que saber conciliar isso muito bem. né Delegar a função, ter sim uma hierarquia, exigir sim uma disciplina, mas ter possibilidade de canais de discussão, canais de diálogo e de audição que se possa ouvir o que outro tenho a dizer, ao fazer isso o gestor ganha, porque ele vai ter um olhar que ele sozinho não teria mas o funcionário também se sente valorizado, então além da remuneração que ele vai ter ele sabe que naquele ambiente de trabalho a presença dele faz diferença, a opinião dele faz diferença então, nesse sentido, acho que é o que as pessoas buscam é, é, mais hoje. A gente vê em redes sociais o, o, a aflição né, das pessoas, a angústia das pessoas em expressar a sua opinião. E muitas vezes vai para a rede social e joga ali todos os seus anseios, as suas ideias, das ruins, as péssimas, as boas e excelentes. Elas querem ter esse espaço também no trabalho. Se tiver esse espaço, elas podem dar grandes ideias. As empresas que não têm esse momento de discussão, de, de poder ter um espaço de diálogo, elas estão perdendo uma chance de pensar, no mínimo pensar diferente. Acho que esse que é um, é um, um, um fator positivo, se a gente pensar em colocar a relação interpessoal como uma, um, dos, um dos valores de uma instituição. Agora, a gente é, falando assim, muita gente, muitos empresários falam não, é muito bonito falar assim, é muito certo, porque a gente sabe que existem pessoas Tecnicamente são excelentes mas, é, e têm um, um potencial enorme, mas no relacionamento é muito difícil. E ao mesmo tempo, é, não se pode ter um chefe, vamos colocar aqui entre aspas, bonzinho, mas sim um chefe justo. Mas também não estamos dizendo que tem que ser autoritário, né Daniel? Exato. Acho que tem que conseguir, a palavra é equilíbrio, né? É conseguir exercer esse equilíbrio. A questão do gênio se diz muito, né? Ah, como todo gênio, ele é inteligente, consegue ter boas ideias, cria muito mas é genioso, é uma pessoa que não é fácil de lidar. É, acho que esse modelo precisa cada vez mais quem é gênio. Se gênio é, é inteligente o suficiente para perceber que se continuar atuando desta forma, achando que não precisa dos outros, o seu espaço vai diminuir cada vez mais. Né? Então acho que é um, é, um, é, um, é um momento que a gente vive em que está ficando muito claro isso, o quanto que as pessoas estão percebendo, que elas precisam se ver no outro, a gente está lidando agora com palavras relativamente novas, não são novas, claro, mas que estão mais presentes no nosso dia a dia, por exemplo, empatia, é a palavra que até pouco tempo a gente não dizia muito, a gente conhece simpatia, o que é uma empatia? A capacidade de se ver no outro, de compreender o outro, né? então a gente também diz muito isso lá no Estado, de que a gente desenvolveu através das tecnologias todas a velocidade de ver o outro, né? A gente consegue, com o celular, ligar um, um celular de vídeo, uma ligação por vídeo e mais do que falar, você vê a pessoa em outro espaço, do outro lado do mundo, sem curto e facilitou para ver o outro. O desafio agora é se ver no outro é, e está se exigindo muito isso. Então, é, alguns termos como empatia, ele está mais presente. E as pessoas precisam começar a compreender isso, que isso é cada vez mais importante no ambiente de trabalho. Então... Uh, até algumas coisas que até pouco tempo atrás podiam ser vistas como uma brincadeira, hoje ela é encarada como assédio, ou é encarada como ofensa. Então tem que ter muito cuidado. E isso não é errado. E aí tem muita gente que também diz assim, ah, está vivendo a era do politicamente correto, do é um exagero, etc. Mas pergunta para aquela mulher que trabalha com você se ela gosta de um tipo de piada que era feita e que cada vez mais tem menos. Então, acho que esse ambiente, a gente passa por um momento de mudança. É, muita gente vai demorar para se acostumar, mas é um momento de mudança em que, em algum momento, isso vai dar uma arrefecida e, então, as coisas vão melhorar. É, a está abrindo mais espaço para esse diálogo. Quem antes ficava calado consegue hoje falar, discutir, dizer do ambiente que não está gostando, do que está sendo feito, que não está concordando, para que isso possa ser melhorado. Então, acho que é um momento em que... Uh, as empresas não podem mais não ter uma escuta do que está acontecendo no ambiente de trabalho. O que, ah, que são... fez isso mudar? Você acabou de dizer que antigamente as pessoas ficavam caladas, ou seja, tinha um certo temor do, do patrão em si, ou até mesmo o patrão chegava, não, vamos encerrar vamos o contrato de trabalho. Porque hoje as pessoas estão falando mais, estão argumentando mais, estão questionando mais informação? Acho que informação isso também é um processo, né? Ah... Eu não sou especialista, mas é um, é um, é um, acho que isso exige um estudo sociológico e histórico para compreender porque que neste momento a gente chegou a esse ponto. Mas isso é resultado, se voltar na história, de lutas de mulheres e homens lá no início da, da, da, da Revolução Industrial, e aí vem todas as histórias que a gente conhece bem, para até esse momento da Revolução pela informação, né, da, da, todo mundo ter acesso e passa a ter voz. Então, com o celular, com a internet, Uh, qualquer ato que possa ser julgado como inadequado, ele pode ser filmado e a é julgamento popular através da internet. Isso encorajou as pessoas a denunciar, talvez. E aí claro que você tem exageros, mas também você acaba diminuindo a chance de alguém cometer graves equívocos no ambiente de trabalho. Né? Então acho que isso que tem, tem favorecido a, a, a disseminação de informação, a capacidade de produzir informação, e maior conhecimento do que, que é. Não é, um simples, é, é, não é uma simples brincadeira, ela pode ser, pode ser um crime de racismo, de, de gênero, pode ser uma coisa mais grave. Acho que as pessoas estão tomando mais consciência mesmo disso. Só para a gente encerrar, quem está em casa fazendo uma, uma autoanálise sobre o seu comportamento no ambiente de trabalho, de repente fala, não, realmente eu sou um técnico é, é, com um potencial enorme, mas tenho dificuldade no relacionamento. O que essa pessoa pode fazer para melhorar? Bom, uh, primeiro é pode difícil. procurar um psicólogo. <risos> <risos> mas, não, acho que, claro, tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos facilidade para manter pessoal, mesmo dentro da família. Isso é normal. Primeiro encarar como isso é uma coisa normal, não é um problema. Uh, depois é, é conversar com quem ele confia. Para pedir uma avaliação de quem está fora. Você acha que é isso mesmo? Você acha que eu estou agindo bem, que eu poderia agir melhor? pessoas que ela de fato confia, amigas mesmo, mulher, esposa, enfim, quem ele acha que, que, que pode lhe dar uma visão externa, isso já é um, um passo. E conversar com os colegas de trabalho, acho que eu sempre sou a favor da conversa. É, em ambiente de trabalho sempre tem muita fofoca, né? E aí o chefe recebe, e aí a verdade tem sempre três, três versões, né? A minha, a sua e a verdadeira, cada fato tem três versões. Então, é, é provocar um diálogo entre quem está entrando em conflito então se você está com uma situação que não concorda tem discute ou não concorda com algo de alguém é respirar fundo todo mundo é humano todo mundo erra todo mundo tem opinião então é, é chamar para conversar numa boa a gente tem provocado muito isso conversar antes de qualquer coisa não esperar chegar num ponto em que um lado tenha que pedir demissão ou seja demitido isso é a última instância acho que antes dela a gente tem várias etapas e aí cabe ao gestor ficar atento que algo está acontecendo para tentar ouvir a equipe por pôr todo mundo na mesa para aquele velho lavar a roupa suja que funciona várias, várias vezes acaba funcionando. Tá certo. Muito bem, eu conversei aqui com o Daniel Nardim, mestre em comunicação e sociedade pela Universidade de Brasília. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Nada, obrigado. Obrigado a pelo convite, estou à disposição. Prazer estar aqui. O Trabalho em Revista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse programa quando quiser